Eles estão brigando. Eles estão brigando, gente. Nem pai. Eles assim, não usa tá nem mais. Fecha aí, tá? Eles estão brigando, gente. Eu não quero ficar doido com eles. Fecha aí, tá? Tem que fechar, que eles estão brigando. <risos> Fica quieto aí meu filho, papai, tem que levar vocês. <risos> Agora é a Lara É assim, é né, a Lara Olha a Lara, toma a A cara dela é descopiada dele falar. Ela é <risos> Que cara de desconfiado Fico desconfiado, gente O que, que tá aqui, gente? tá a Tá brigando lá Ele tá nervoso Ele vai chorar não, é igual o Rex chorou Nossa, o Rex é mais gordo Nem sabe espaço pra gente. Tá tecido, eu tô mais gestando, Lá. ó, Rosne. ó, ó, ó, ó. ó, ó. ó, ó. Eu ó. ó, que ó, ó. ó, ó. ó, ó. ó,